E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E a Thaís vai participar do vídeo hoje e vai ser uns desafios que eu vou fazer com ela, uns desafios bobo, mas que ela não consegue fazer. Já avisei que vai dar merda isso. E galera, primeiro de tudo, se inscreve no canal, é, Ative o sininho de notificação. E deixa like, deixa bastante like aí Compartilha esse vídeo aí com os amigos aí, beleza? E segue a gente no Instagram o meu é Thiago Furacão E o seu? Tá slide, Beleza? Então vamos embora pro vídeo Beleza? Então vamos lá o, desafio, o primeiro desafio vai ser com três copos Ó, você pode mexer o copo duas vezes Você pode ter duas jogadas só, não pode ter, ter três jogadas E você tem que deixar os dois copos os três copos é, com a boca pra cima. Ah, eu já vi isso. Mas agora eu não lembro. Ah, então vamos lá. Eu vou fazer aqui e você vai, vai ver. Beleza? Uhum. Duas jogadas só pode ter. Tem que ficar com as três com a boca pra cima. Beleza? Entendeu? Ah. É. Ah, já errei. Eu não sei. Vai, tenta. É mais de novo? É, pode ir. Três tentativas. Sim, tchau. Peraí, Pai, é deixa senhor. a mãe fazer. Vai. É assim, ó, mãe? Não, espera mãe, Não fecha. Que... Só pegar assim. Sim. Eu não sei. De ah, boca aí. pra cima? Não dá. Aí. Aí, de viu? boca pra baixo. De novo, vai. Ah, vai, é? Deixa eu é a mãe ter atento a você uma vez vai. Deixa aí ah, Não vai Aí, agora é eu um. Agora vai Não, dá né? mais uma. É sim, né? É sim, pai. Como que é? Assim? É sim? Sério, calma aí, deixa eu mãe fazer. Você roubou em alguma coisa. Não, pode fazer, ué. Fizemos a coisa. Duas, duas. Tenta aquilo. Pera, calma aí. Espera. Eu, eu vou fazer outro? Põe aqui pra mãe fazer. Não mexe não, ó. Mas eu quero fazer com outro. Deixa eu fazer. Não dá, não tem como. Agora eu. Ó. ó. Fácil. Beleza? Você nem explicou, Thiago. Não posso explicar. Tem que ficar uns três para cima. Eu fiz e agora você tem que fazer. Mas na hora que você fez, esses dois sabe de boca pra baixo e esse sabe de boca pra cima. Ah, aí você descobriu o segredo, agora você descobriu o segredo. Se você deixar isso ao contrário, nunca vai dar, sempre vai dar para baixo, entendeu? Tá, agora vamos para o outro desafio. Primeiro de tudo, vai ser esse daqui, ó. Você não tinha uma garrafinha mais suja? Um não tinha. Você tem que tirar... Essa nota sem relar na garrafa e sem derrubar a garrafa. Três tentativas. Como? Eu tenho que tirar a nota daí? Você tem que tirar a nota daqui de baixo, sem relar na garrafa e sem derrubar a garrafa. Vai lá. Ela tem que ficar assim no meio da mesa? Como assim? Pode usar algum objeto? Não? Não, você não pode relar na garrafa. Se quiser relar algum objeto na no, na nota. Não vai, não tem como. Né? Ah, uma tentativa, agora tem mais duas. Mais uma. Você tá rindo, né, cara? Não tem como. Não tem nada pra usar. Você pode usar isso? Não, não pode ir lá na garrafa. Galera, comenta aí embaixo o que você acha. Que é fácil ou não é? Você quer apostar dinheiro que eu consigo? Não, não, não tem dinheiro. Tá, ó. Eu não vou relar na garrafa e vou tirar essa nota dali. Hum. Beleza? brincadeira, né? Gente, ele tá enrolando a nota. Não sei se dá pra vocês verem daí. Ah, palhaçada, né? É fácil, não é? <risos> Galera, vamos para outra... Pra segunda técnica, a última. Ela vai ter que apagar essa vela aqui. É bem simples. Quer ver? Eu vou explicar aqui. Vou acender. Você tem que apagar ela Primeiro primeiro de tudo, a daí de onde você tá, encosta e tenta apagar ela. Vai. Conseguiu? Tá. Agora um pouquinho mais longe. É fácil, né? Uhum. Agora, você vai imaginar uma linha aqui na mesa hum. E eu vou colocar essa vela em qualquer lugar Só que você vai ter que apagar com o olho fechado hum. Entendeu? Fecha o olho Fecha... O... Não, você tem que fechar o olho Eu vou até pra cá pra você não desconfiar. Vira pra trás, a cabeça pra trás Fechando o olho, vira pra trás Não pode abrir Ó Tampa o olho Põe a mão no olho agora sem ver. E agora você tenta soprar sem olhar. A vela tá em cima da mesa? Ela ah, tá em cima da mesa. Mas eu não sei em qual a direção ela tá. Então, é isso que é o segredo. <risos> Pera. Não pode tirar a mão do olho. Tira a mão do outro <risos> E aí, galera Se você gostou dessa trollagem com ela aí, ó Deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha aí Olha ali, tá isso Dá uma olhadinha lá <risos>